A área de vendas está te pressionando para provar crédito? Que tal uma ferramenta de política de crédito automatizada? Se há o 360, mais crédito, menos risco.